que é, pessoal? Sejam bem-vindos a, um é bem a mais um vídeo no canal. Meu nome é Wilson Fofinho, o mais bonito de Angola. Marcos, Me que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Wilson Fofinho, o mais bonito de Angola. Olha, eu quero mostrar hoje para o mundo e para Angola, para o Brasil, para Portugal, se quiser também para a Lua, o que é que significa corno aqui em Angola. Olha, hoje eu estou feliz porque falar de corno é meu irmão. Você, quando descobrir o que é corno para os angolanos, tu também vais rir, vais rir sério. Olha, eu não vou demorar muito, mas se queres mesmo saber o que é, que é o corno, corno aqui em Angola, olha, se inscreva no canal. E deixa aquele like e compartilha. Para os angolanos, esta palavra corno soa muito mal. Soa. É uma ofensa. Se alguém chegar para ti e dizer, ué, você é corno. NO! God, please, no! NO! NO! Corno só acontece a alguém que está num relacionamento, é casado, namora. Desde que tenha alguém na sua vida, este pode chegar a ser corno. Corno para os angolanos é nada mais do que alguém que é traído É nada mais do que alguém que, epa, tem uma namorada, tem uma mulher E essa mulher tem mais um i que brinca com ela E que... trai, é traição Então, a mulher quando trai, chamado de traição Ou o homem quando trai, chamado também de traição O outro que é traído, os angolanos chamam de corno Não é uma boa coisa, por que corno? Porque ela está perguntar, por que corno? Corno vem de carneiro, um animal que tem chifre Então, isso é uma maneira mais do que dizer que olha pessoal, olha quando alguém está a chamar de corno ou oh, chamam de corno, porque eu tive dizer assim, olha estão a te mentir e esta mentira está a te gerar chifres tipo, você é muito burro que não tá dar conta da, da traição da tua mulher, da traição da, do teu homem, e a querer ser Então, os angolanos chamam de corno alguém que lhe trai, alguém que lhe brincam emocionalmente. Então, o dia que você vier aqui em Angola e te chamarem de corno, saiba que ou te traíram ou estão a te trair ou a namorada que você tem uma mulher tarde ou cedo vai fazer isso com você. Então, pessoal era isso que eu queria passar a informação hoje. Isso é uma informação muito séria para você que não é angolano e para você que e também não sabia por é nada mais do que dizer você É um burro ou você é alguém E não deste conta de uma traição Brincaram com o teu sentimento Se entregaste demais e acabaste de ser cor. Eu vou deixar a foto de corno Se calhar deixei antes ou deixei depois Se inscreva no meu canal Meu nome é Wilson Fofinho Então estamos ao próximo vídeo